Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Emerson Paralumato. Hoje você vai acompanhar mais um passo a passo de maquiagem aqui. Me foi pedido no último vídeo de maquiagem, se você não assistiu, eu vou deixar ele linkado aqui nos cards que aparecem aqui em cima pra fazer uma maquiagem simples, ao mesmo tempo sofisticada, mas glam. Deveria ser para loiras eu chamei a minha amiga Bruna aqui em casa pra gente fazer, porque ela é loira, tem olhos azuis, então já faz um look todo completo, tá bom? Espero que vocês gostem muito, se vocês gostarem, não deixem de dar um joinha nesse vídeo, porque é muito importante pra ajudar na divulgação, também não deixe de se inscrever aqui no canal. Chama suas amigas, seus amigos, porque essa maquiagem os seus amigos maquiadores, suas seus, seus amigas maquiadoras, fotógrafos, pra eles terem ideia também pra fazerem nos looks deles, tá bom? Espero que gostem, um beijão, confere o vídeo, tchau! Vamos começar com a limpeza da pele. Assim como no outro vídeo, eu vou deixar os produtos todos linkados abaixo. Esse aqui é um tônico de uma marca chamada Onicelar. Eu faço a limpeza da pele e depois eu começo com a parte de hidratação. A Bruna tem uma pele oleosa. Então vou usar um hidratante à base de água e depois vou usar um hidratante um pouquinho mais forte para peles oleosas, mais abaixo da olheira. Okay? Então eu espalho bem esse hidratante para que a pele consiga absorver. O primeiro hidratante é da Neutrodina, Hydrobush e esse é da Embryolisse. Também a gente hidratou com um balme qualquer, os lados da Bruna. Após a aplicação dos hidratantes, eu aplico o primer abaixo dos olhos, mais centrado nessa área, até. então. Abaixo dos olhos, no nariz, na testa e na área do queixo. Eu fiz uma mistura de duas bases, na cor 11 Vanilla da L'Oréal e Ivory da Maybelline. Eu achei que a cobertura foi bem OK. A base ficou bem pesada. O tom de pele da Bruna ele é um pouquinho mais amarelado então casou bem essas, essa misturinha para que chegasse certinho ao tom dela mas como vocês sabem é bom sempre você esfumar bem a base então eu trago ela um pouquinho assim no pescoço para que não fique nenhuma demarcação entre o queixo e a parte entre o queixo e o pescoço Pra fazer a parte de iluminação eu usei o corretivo C3 da Makeup Revolution E pra fazer a área do contorno eu usei o corretivo 3 da Ruby Rose Então eu deixei o corretivo mais claro secar mais enquanto eu fazia a parte do contorno E aqui, no, no vídeo não dá pra ver mais na foto um pouquinho, mas eu deixei muito escuro a testa uh, dessa vez eu não esfumei muito bem a área clara e aí ficou um pouquinho manchado, mas eu percebi, talvez vocês não tenham percebido. Mas acontece, né? Então é sempre bom fazer uma revisão completa de tudo, fazer todo esfumado para que você não deixe o seu modelo ir <risos> nenhuma marcação. Para reforçar o contorno, eu utilizei esse bronzer da Peugeot, ok? Então eu, não espalho, eu espalho onde eu já tinha feito o contorno em creme, Okay? Ele tem um cheirinho de chocolate, eu não acredito muito, como eu já comentei, mas as pessoas sentem um cheiro de chocolate. Pra fazer a área dos olhos, eu já tinha selado a pele toda e eu comecei a aplicar um corretivo C3 também na pálpebra da Bruna. E aí pra fazer a base eu utilizei um lápis em creme, em sombra uh, da Avon, então eu apliquei um pouquinho no pincel e fui esfumando na lateral então eu foquei mais esse esfumado na lateral e fui trazendo bem pouquinho para a área interna porque como eu disse, a intenção desse, desse, desse look era um look é, chique, porém ao mesmo tempo fácil depois eu peguei uma sombra da Primark ou pode ser qualquer sombra cintilante para fazer uma base e eu apliquei na pálpebra, praticamente na pálpebra toda para me ajudar a grudar os outros produtos após isso eu peguei um lápis e comecei a esfumar bem da área, bem fininho da, da metade do olho para trás. Isso formou um, um canto mais esfumado e mais pretinho, tá? Então eu apliquei um pouquinho da máscara essa é da Maybelline, que não é prova d'água. Geralmente eu não tenho aplicado porque fica mais fácil de tirar. E apliquei uns cílios. Esses cílios você encontra em qualquer lojinha da China, no AliExpress, ao digitar cílios que é a primeira opção que eu comprei. De lápis para sobrancelhas eu também estou utilizando um da Primark, ele era bem baratinho e ele é nesse tom mais é, loiro, <risos> blonde. Uh, para fazer a área inferior dos olhos eu utilizei um corretivo número 89 da Inglot e esfumei com a sombra 300 e 4, da Inglot também só que essa área assim eu tô mais tô me desenvolvendo um pouquinho mais pra fazer bem certinho, então nos próximos vídeos a gente vai ter resultados um pouquinho melhores pra fazer a área de iluminação eu misturei dois corretivos, esse da Wibo, ele tem dois tons esse é mais dourado, então você vê que combina mais dourado na pele dela e depois eu coloquei um pouquinho de do Soft Tint Gentle, pra fazer a boca eu tô utilizando um lápis, eu vou deixar o nome dele aqui embaixo na descrição, e depois eu utilizei um outro batom, que eu também vou deixar o nome dele aqui na descrição, então confere lá. E iluminei a área interna com a sombra dourada da Maybelline. Então é isso, espero que vocês tenham gostado.